A gente tá falando de YouTube, ó, lá no fundo tem gente gravando, é um lugar legal para gravar, a gente já falou de conteúdo, agora eu quero falar pra você como meu conteúdo vai ser bem ranqueado no YouTube. Como meu conteúdo vai ser bem ranqueado no YouTube? Bora falar disso, vale a é, minha e toma colino. Olá, eu sou o Bruno Pérez, voltamos com gravações externas aqui no Brasil Varonil para as pessoas gravando, estamos no Pico de Araguá com a mesma roupa falando de YouTube e a gente falou sobre conteúdo, a gente explicou sobre o canal, a gente explicou sobre esse, esse poder dessa mídia e eu quero falar pra você como ranquear muito melhor o seu vídeo, como entregar melhor o seu vídeo Para isso a primeira coisa que você precisa entender é que o YouTube é um buscador é um buscador que inclusive é do Google então os vídeos eles precisam ser produzidos e subidos ali, upados na plataforma, de uma forma que o, o robô do YouTube vai entender melhor o seu vídeo e vai colocar o seu vídeo numa entregabilidade melhor para o usuário que está procurando aquilo. E como isso funciona? Isso segue alguns paradigmas, algumas lógicas. Lógicas de marketing de buscadores, que você vai encontrar como SEO, Search Engine Optimization. Então, em tese, é um SEO para YouTube, para a plataforma de busca do YouTube. Então, aí vão algumas dicas. Dica número 1. Um, o seu título precisa explicar exatamente o que seu vídeo vai dizer. Um, um título sucinto, um título simples e direto. De preferência, a palavra-chave do seu vídeo tem que vir no do comecinho. 2. Sabe o que é uma thumbnail? É aquela miniatura que aparece no videozinho. Dá uma olhada na sua concorrência. Frases grandes, uma foto, uma foto estática, que demonstre e explique visualmente o que seu vídeo está falando. Ou seja, imagens valem mais que mil palavras. Uma thumbnail bem explicativa, as pessoas vão clicar muito mais. Vai ficar muito mais simples e muito mais fácil de saber o que você está querendo dizer. 3. Descrição do seu vídeo Coloca uma descrição que explique o que você está falando E várias palavras Ah Bruno, mais de 130 caracteres? Mais de 300 caracteres? Ó, não existe uma regra fixa Mas quanto mais conteúdo você colocar ali Que explique exatamente o que você está falando Mais fácil o buscador do YouTube vai entender o seu conteúdo E vai entregar isso quando alguém fizer uma busca Por exemplo, eu falo de marketing digital Em praticamente todos os meus vídeos tem ali marketing digital Nesse caso YouTube, estratégias, planejamento uma descrição que fale de fato o que o seu conteúdo é. 4. Palavras-chaves. Óbvio que talvez seu vídeo tenha uma principal palavra-chave. No meu caso aqui é marketing para YouTube. Ok, mas eu tenho várias outras palavras-chaves. Coloque essas palavras-chaves na descrição. E quando você estiver subindo o vídeo ali na plataforma do YouTube, você vai poder escolher as tags, as palavras-chaves ali embaixo. Então você vai repetir essas palavras ali. Coloque bastante palavra-chave, coloque o nome dos seus concorrentes, coloque... Tudo sobre o conteúdo que você está produzindo e está entregando. 5. Uma dica super legal. Quando você terminou de gravar o seu vídeo, como você salva esse arquivo? É um monte de letrinha, é um monte de nome, é o arquivo do Bruno Vídeo Lindão. Brunão menos careca 002. Não. Sabe como você vai salvar o seu vídeo? Você vai salvar ele com a palavra-chave. Então, nesse caso, vai ser Bruno Pérez Marketing YouTube. Bruno Pérez, tracinho, marketing para YouTube. Então, salvar o nome do arquivo que você vai subir na plataforma, conta para o seu, seu vídeo ser melhor ranqueado. Sexta. Crie playlists, listas de conteúdo que agreguem o seu conteúdo. Por exemplo, no meu canal Bruno Pérez, agora estou com o programa Guia de Marketing. Mas teremos outros programas. Então você vai encontrar várias playlists, várias listas. Listas organizam o seu conteúdo e fica muito mais fácil para o seu usuário encontrar esse conteúdo lá dentro. Organização, ajuda a navegação e a entregabilidade de conteúdo. E essas foram seis dicas para ajudar a melhorar a entregabilidade do seu conteúdo. Você vai perceber que seu conteúdo vai ficar mais unido um ali do outro, do ladinho ali, você vai perceber que seu conteúdo vai aparecer melhor nas buscas isso vai começar a melhorar o número de visitas, de views, nos seus vídeos. Essas foram as dicas que a gente trouxe para YouTube. Produza conteúdo, faça uma edição bacana, produza com amor, traga outros youtubers, pessoas convidadas para ajudarem a produzir conteúdo para você, organize seu conteúdo, siga essas dicas e vamos gerar histórias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joia, deixa seu comentário, vão aparecer aqui na tela outros vídeos, sempre nossos e-cards. Se inscreve aqui no sininho para receber todas as terças e quintas mais vídeos do Guia de Marketing. Eu sou o Bruno Pérez, vamos encerrando aqui no Pico de Alaguá, um mega sol, Brasilzão, valeu!